Eu estou aqui com o Carlos Honorato, ele que tem atuação em bibliotecas comunitárias, tem uma biblioteca comunitária que ele atua lá em Jacarepaguá, e faz parte é, desses grupos, des, dessas diversas bibliotecas que compõem a Rede Conexão Leitura e também a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias. Carlos, como é que é o seu trabalho lá na biblioteca e como é que o seu trabalho se liga a esse trabalho que a rede vem desenvolvendo? É, então... É, eu sou mediador de leitura da biblioteca, eu atuo na biblioteca há mais de 10 anos. A gente acredita que as bibliotecas comunitárias são um espaço de resistência. Né, um espaço democrático, onde é aberto a comunidade e aí a gente recebe todas as pessoas da comunidade. E o nosso trabalho, a gente trabalha hoje, em, a Biblioteca Comunitária Wagner Vinícius, que fica em Jacarepaguá, Rio das Pedras, atua dentro da rede Conexão Leitura. Então é uma rede de bibliotecas comunitárias que atua junto com a rede nacional. Então são redes que se interligam para desenvolver um trabalho é, de cunho, é cultural, é voltado para a democratização da leitura literária, né, e acesso ao livro. Que a gente acredita que que a literatura é viés de transformação. A gente acredita que a literatura é deveria ser um instrumento, é utilizada como um direito humano. Né, na, na construção da cidadania e a gente sabe que dentro das comunidades em periferia é, o poder público não atua diretamente nessa área cultural, então há uma falta de equipamentos culturais, então a gente é, tem a Biblioteca Comunitária como uma força, né, um local de, de resistência para que a comunidade possa se reunir, possa dialogar, possa refletir sobre diversos assuntos. É, depois que vocês passaram a integrar a rede, vocês se articularam em rede, como você falou, que benefícios essa articulação tem trazido para o trabalho de vocês? É, então, acho que o benefício maior é a visibilidade né, do trabalho, tanto das redes locais, né, de cada estado, e da rede nacional. Mas antes de se articular em rede, a gente se articulou em polo. Foi todo um processo. Né? É, é, primeiramente, as bibliotecas trabalhavam unicamente, né, cada uma em sua região, e aí depois a gente se articulou em polo, aí tinha o polo do Rio de Janeiro e depois nos articulamos em rede. Então temos as redes locais e, e a rede nacional. É, eu acho que a visibilidade do trabalho, acho que é, trabalhando junto, você tem uma consistência melhor na, na, na luta do, né, de construção dos planos municipais, do plano nacional de leitura e escrita. É, é, o, o trabalho em conjunto, é, a rede de, fortifica isso para o trabalho fluir melhor. Isso. Só para finalizar, é, qual, é, foi possível verificar o um impacto na comunidade depois que vocês passaram a se organizar melhor, a fazer esse trabalho em rede? Como é que a comunidade tem, tem recebido o trabalho de vocês? então assim as a, a bibliotecas trabalhando em rede a gente enxerga de uma maneira Assim, o saldo positivo e a gente consegue ter uma integração, até mesmo que algumas bibliotecas talvez o, é, o, o material humano de trabalho é pouco, então você trabalha na rede, você consegue mobilizar outras pessoas de outras bibliotecas para realizar algumas ações em, em algumas comunidades e isso é, é interessante, porque você consegue fazer transitar os mediadores entre as bibliotecas e, e, e acaba acontecendo diversas outras ações dentro da comunidade que isso só tem a, a, a, a, a comunidade a ganhar né, em relação à área cultural.